carreira 9 uma duas três correntinhas vou virar então aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto então aqui 4 5 6 7 8 9 10 e onze pontos altos Então aqui no espaço eu faço mais dois pontos altos ficando assim com 13 pontos tá duas correntinhas e aqui eu passo o cantinho então esta carreira você vai repetir a primeira carreira tá dois três quatro cinco e aqui eu faço mais três pontos altos depois é só repetir a primeira carreira tá esta da primeira carreira aqui ó então carreira 10 eu vou repetir a segunda carreira tá esta carreira aqui ó tá bom então aqui eu começo fazendo três correntinhas vou virar aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha de espaço por um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 com um dois três quatro cinco pontos altos separado com uma correntinha tá então aqui continuando uma correntinha aqui no espaço dois pontos altos agora eu faço duas correntinhas e aqui o cantinho ok então é só seguir fazendo a segunda carreira aqui do ponto fantasia então, a carreira 11 então todas as vezes que vocês quiserem aumentar aqui na lateral e na altura tá vocês vão fazer exatamente o que eu vou fazer agora então na carreira 11 ok então eu vou fazer aqui uma duas três quatro cinco seis sete oito nove 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 correntinhas, ok? Então aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui na oitava correntinha um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto e aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto. OK? Duas correntinhas. Pulo dois, aqui no terceiro, um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um.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 seis pontos altos separado com uma correntinha tá aqui no final tem que sobrar dois ok então agora eu vou continuar fazendo aqui essa parte tá eu vou vir aqui nesse ponto alto tá eu vou fazer um ponto alto aqui nesse mesmo lugar tá aqui ó tá bom e vou continuar meu ponto uma correntinha. Pulo espaço aqui no ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha aqui no ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha aqui no ponto alto. Um ponto alto, ok. Uma correntinha aqui novamente. Mais um ponto alto, uma correntinha aqui. Eu pulo espaço aqui no primeiro ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha aqui no espaço, dois pontos altos, duas correntinhas e faço aqui o cantinho, ok? Então, quando eu chegar aqui no final, eu venho mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui eu vou pegar um outro fio de outra cor para vocês verem aqui certinho, tá? Então, olha só, vou vir aqui no último ponto. Aqui eu amarro meu fio, tá? Que assim. Aí eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16 17 dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte três e 24 eu puxo tá então aqui eu tenho que ter 23 pontos tá bom então aqui continuando eu fiz até aqui tá então agora eu vou começar fazendo aqui ó tá bom aqui nas correntinhas então aqui vou pular um e dois aqui na terceira Faço um ponto alto. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no começo, tá bom? Igualzinho. Tá? Vou fazer aqui. Então aqui uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte um ponto alto. Então aqui eu já fiz dois pontos. Uma correntinha, pulo um, aqui três. Uma correntinha, pulo um, quatro uma correntinha, pulo um, cinco, uma correntinha, pulo um e seis aqui, tá? Então são seis pontos altos, OK? Então aqui uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto e aqui no seguinte, mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas pulo um dois aqui no terceiro um ponto baixíssimo tá a mesma coisa que eu fiz aqui ó a mesma coisa igualzinho tá vai ficar assim ó essa parte aqui assim e essa assim tá então vocês fazem dez carreiras na décima primeira você aumenta dez carreiras na décima primeira você aumenta ok então isso daqui vai ser uma repetição tá bom então aqui a carreira 12 uma duas três correntinhas vou virar aqui dentro eu vou fazer um ponto alto dois, três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse mesmo espaço vou fazer mais três pontos altos aqui vai ser o leque tá bom então aqui continuando Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui no espaço um ponto alto. Aqui no seguinte mais um ponto alto. Então agora é a carreira do ponto alto, tá? Então aqui no seguinte três, no seguinte quatro, aqui no espaço cinco, aqui no seguinte seis, no espaço. 7 aqui no seguinte 8 9 10 11 aqui 12 13 e 14 pontos altos tá então aqui é a mesma coisa que eu venho fazendo aqui. Igualzinho, tá? Então aqui é só pular, tá? Um e dois pontos altos. Aqui no terceiro, eu continuo fazendo. Eu vou fazer 14 pontos altos, OK? Depois eu faço duas correntinhas e faço leque.